tropinha maquinata na voz aqui e aí, sabe sabe como é que vocês estão aí? Tá tranquilo? Tá favorável? só jogando? Como é que é? Hum, tá de boa mesmo? Eu tô suave aqui, tô gravando meu vidinho aqui, insanamente insano aqui pegando de mão um e de outro É o reality do mestre não tem nada problema. Filho. Você tá vendo as dificuldades aí que eu fiz aí, no slipado, aí dando capa no cara e tudo mais aí. Não pus eu morrendo não, porque aí é desvontado. E aí, galera, o que você está achando o vídeo aí? já Comenta aí no vídeo aí se você está gostando, se não está. Já deixa dislike e é isso aí mesmo. O não está nem, não. Se tiver gostado, comenta aí que não está e poucas ideias. Já compartilha também meu vídeo aí, para geral. E deixa o like aí, né, doidão? Deixa o like aí, isso está ligado, né, seu mito. Tamo junto, que o Magnata aqui, vamos que vamos. Que coragem mas... assim, hum, tá? aqui, aqui, hum. aqui, como é que foi? Foi doideira, fi, foi rápido, mas. Como é que pera aqui? Hum, capa que sobe. Mundo que desce, tá? Que sobe, bone que desce. Deixa aqui à vontade aí, que o Magnata. A na não acabei. Hum, rodado aqui, como é que foi? E só capa, doidão, e vai que toma, ó. Parede, ah, desce, vem vem, vem. Aí aqui, meu né, né? que Faz parte, ó, fez, Faz parte Vitória, ó Tamo junto Boiazão Galera, problema ao quarto round aí, ó Nem cliquei, tropinha Nem cliquei no tiro aqui, nem nada E aí, o que, que você me fala isso aqui? Você tá de rags, grito. Hum é o quinto round aqui, agora você vai ver. É o quinto e último round aqui da do Pedro de Manu. E tu amigo meu, do é eu acho tag fora CR7 de novo. Também já segue fora aí no vídeo. Aí, já segue fora o cr É isso aí mesmo. Você tá gostando do vídeo aí? Comenta aí, gente. aí, deixa o like aí. Fala pra mim qual foi a melhor parte que você achou do vídeo aí. Coloca aí os minuto do vídeo aí também. Se achar da hora, se você não quiser comentar, não comenta não. Porque aí, ó, eu brabo perdendo, ganhando ainda na mão um coração pro cara. É pra... Pô, né? Toma que toma, é, é brabo. Magnata, problema. Desculpa, esse gel. Vou acabar com esse cara aqui agora e pegar meu de mão. Tá doido, é... vem que vem. Toma, não vai sobe capa, não tem como. Não tem me mata, hein. Então também mata fi, é boiazão do magnata aí ó Peguei meu de mão Agora eu vou mostrar pra vocês aqui umas clipadas um aqui Fala tu seus mitos, comenta aí no vídeo aí qual parte vocês achou mais da hora do vídeo aqui Você tá ligado, Magnata Problema aqui, Magnata na voz, Magnata 016 E vai deixando o um like aí também Compartilhando o vídeo pra geral, porque o bagulho tá doido aqui. Eu tô igual Neymar aqui, caindo só tudo quanto é lugar aqui. E, 6 7 aqui tinha que ser nervado nesse jogo aqui, porque tá demais. 6x7 apelão, hashtag fora 6x7, Final desse vídeo aqui eu vou estar tá pegando de uma 2 aqui, mostrando pra vocês aqui como é que foi também. E no vídeo que vem, de semana que vem, vai ser eu pegando de uma 3, de uma 4. É isso aí mesmo, o Messi vai ficar para depois Porque O tem que ser um vídeo mais da hora para vocês aqui tropinha. Ele tá postando qualquer vídeo Que Você Tá ligado né, deixa o like aí Compartilha o vídeo para geral aí Bora que bora Finalizar esse vídeo aqui, segundo round aqui Do Dima 2 Partida insana aqui no vídeo No canal, deixa o like aí Pro Magnata, tá ligado né tropinha Se eu estiver gostando do vídeo aí, Claramente e tamo junto aí, você vai aguardar o próximo vídeo meu aqui. Domingo que vem tudo ali vai ser pegando de uma 3, de uma 4. E o doidão subindo ali querendo pegar o nas costas. Esse parceiro aqui é tudo aleatório, tropinha. Tudo aleatório. Mas não dá nada não. É isso aí. Vamos que vamos. Vai conhecendo mais gente aí jogando aleatório. Cria um canal aí, doidão, no YouTube. Dali que dá. Hum, Tutos, tudo tudo. Tamo junto, tropinha. Guarde o próximo vídeo aí. Domingo que vem o vídeo vai estar tá mais insanamente insano aí. Eu vou estar tá postando também a, a, os acontecer do meio da, das partidas aí. Vou estar tá postando só o uma 4 e o Dilma 3 não. Né? vai ver, o vídeo vai estar tá da hora. Hum, respeita, Magnata 016. Aliás, respeita todo mundo aí. Ninguém merece ser desrespeitado não. Ligado né, só vá, pô. vá pro vá pro vá, pô. Deixa o like aí, tropinho. Deixa o like aí, respeita a mamãe que é sempre bom, viu? Se você levantar pra na boca. Uhum. Tamo junto. Segue lá no Instagram, hein.